Não, não há desmonte nenhum. O que há é um encaminhamento de pessoas, de seres humanos que se encontram em locais não adequados para locais muito melhores. Tá bom? Perfeito. Tá Perfeito. Tá Vamos lá, gente. Vai. Eu faço um dia Vou levar os dois. à bola tem três. Já leva. É. Deixa que eu faço tá um também. Tá Deixa que eu Vai faço ali. Peraí, aí, eu já fiz o da. Aí agora chegou lá. Chegou lá agora. Agora chegaram no, no, no local, lá eles não queriam nem trazer nós de volta, entendeu? Queriam trazer nós de volta pra cá, porque não deixaram nós lá mesmo. Aí nós temos que fazer até quebrar essa bomba aí pra poder trazer nós pra cá. Chegou lá, não tinha vaga. Entendeu? Porque não tinha vaga, é. Não sei, não sei pra onde eu vou, só sei que eu quero voltar. Não, não pro... Vai, eu quero no meu canto, certo? o meu canto, certo? que tiraram eu dentro do meu barraco e trouxeram eu pra cá no projeto. Esse projeto foi uma coisa boa que fizeram, pelo menos eu pra nós que tava tá precisando. Pelo menos alguma coisa boa o prefeito fez, certo? Foi uma coisa boa. Mas só que aí, filmaram eles, tem um tudinho. Quebraram meu barraco, tiraram eu dentro do meu barraco, a minha carrocinha tudinho, minhas coisas tudinho. E trouxeram para pra hotel tudinho. agora para é pra querer me jogar pra rua, não. jogar pra dentro do meu barraco de novo, então arrumar um canto, que eu tenho meu filho e minha mulher. Tem um desmonte geral? Isso tem que vir a público, a gente precisa saber qual que é o outro projeto, né? onde essas pessoas vão, no nosso entendimento até agora, com as informações que nós temos, isso é um retrocesso, tirar a pessoa da sua autonomia, do seu quarto e colocar no CTA é um retrocesso. É, o albergue, que agora chama CTA, mas assim, o albergue, que é uma coisa, uma política muito antiga, que o Dória só tá falando que inventou a roda, mas é uma coisa que já sempre existiu. É... É um negócio que você chega lá, sei lá, uma da tarde Tem que esperar até umas quatro da tarde pra conseguir pegar uma senha Pra tipo, às seis da tarde entrar no, no albergue pra, Talvez consiga entrar no albergue, ainda tem chance de dormir na rua Então é isso, você vive numa luta constante de conseguir dormir Assim, sabe? Sem contar as condições do albergue são terríveis, assim são, Tipo, um depósito de gente, assim, partes com tipo... O legal desse tipo de moradia o que era, legal esse tipo de moradia que está sendo desmontado era isso. É, são coisas pequenas, sabe? Você, você tem autonomia de entrar e sair, você consegue construir sua vidinha, você tem televisão, você tem suas roupas, você tem, você tem sua vidinha ali, sabe? Você tem uma casa para você. A discussão do uso de drogas, ah, mas ele vai continuar usando droga, mas, então, nesse processo todo também diminuiu o uso de droga. É o meu a ponte eu sobrevivo com ela. Você sabe tá onde que eles são igles? Autonomia em foco da Armênia. Autonomia um em foco da Armênia. Beleza. Ó a sorte aí. Marcos. É, Marcos.